Como assim? Não entendi. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo. Aqui em mais um vídeo. É Eu coloquei aparelho. Que demais. Vou contar a história. Como foi. No caso, no dia que eu tô gravando coloquei hoje, né? Eu tô gravando agora e eu coloquei hoje. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal, deixe seu comentário, que é muito importante se você usa aparelho, se você queria colocar aparelho, se você fosse colocar que cor você colocaria, se você já colocou. Conte a sua experiência, se você gostou, se você odiou enfim, conte aí pra mim saber seu like. Não. E sua inscrição é muito importante pra mim, tá gente? Que isso me ajuda a crescer Com o canal. Vou mostrar aqui pra vocês. É assim que tá. Ele tá aqui, ó. Em cima. Não sei se dá pra vocês verem aí. Mas é isso daqui. É pra botar em cima se tiver doendo. E tá doendo muito! Tá doendo desde... Desde... A gente, tá doendo Agora são oito e pouca da noite A história pra vocês, quando tipo, eu não coloquei, não né? foi hoje, mas não foi nada demais, tá, gente? Eu voltei às aulas ontem, só que ontem eu faltei a aula Eu fui pra escola hoje mas foi meu primeiro dia de aula, depois das férias, no caso, né? Eu acordei, eu acordei 5 e meia ou 6 horas Eu tô estudando à tarde agora, gente, porque eu mudei de colégio Eu tô estudando à tarde agora então eu, mas hoje eu tive que acordar cedo por ele de no um dentista Minha mãe levou eu e meu pai no um dentista What the fuck? E foi trabalhar E eu e meu pai a gente ficou lá no dentista Primeiro a gente tirou o raio-x do meu dente Foi raio-x, tirei dois raio-x, sei lá, não sei explicar não Foi duas dentistas que foram colocar o aparelho na minha boca Primeiro elas, eu não entendi muito bem o que elas estavam fazendo, sabe Mas aí elas... É, teve uma hora que ela tipo, botaram um negócio na minha boca, assim, acho que foi logo no começo. Que aí era pra deixar ela aberta, assim, sabe, gente? Pra não fechar. Ela fez um monte de coisa lá, gente. E aí eu já tava sentindo um negocinho no meu dente, mas eu nem sabia que elas já tinham botado, porque eu não reparei que elas tinham botado, sabe? eu senti que já tinha colocado. Mas não tinha colocado ainda, tipo, certinho, sabe? A cor. Eu não sei explicar o que, é que tinha botado. Acho que tinha botado só o ferro, sei lá. Aí é. Aí tá, passou, eles fizeram mais alguma coisa, e aí a moça veio me perguntar que cor que eu queria botar. E essa parte aí, gente, foi a parte mais difícil, porque eu não tenho cor preferida. A clown hein? Yeah. <risos> preferida, é, não tenho. Então, é, aí ela me mostrou lá um monte de cores, assim, do negocinho que tinha lá. Aí eu fiquei, ah, eu não sei. Aí ela... Ó, oh, qual a sua cor preferida? Eu, eu não tenho cor preferida. Aí ela, pode te dar uma dica? É, essas daqui são as minhas preferidas. Aí ela me falou. É, ela me mostrou, né? Azul bebê, verde bebê, rosa bebê e rosa pink. São então, as favoritas dela. Aí eu olhei assim e, e, e eu gostei. Isso me deu uma luz, sabe, gente? Eu gostei do verde bebê. Amei, gente. Amei. Tô amando muito essa cor. Eu tinha que sair de lá, eu tinha que ficar duas horas sem comer. Mas ainda me arrumar pra ir pra escola, gente. Então, é... Duas horas sem comer, né? Aí eu só pude comer 11h45, né? Eu só posso comer... Comidas, tipo, como miojo, macarrão, essas coisas assim, sabe? Não posso comer coisas duras, sabe? As coisas pra comprar. Foi aquilo que eu mostrei pra vocês, de dor. Porque eu vou botar em cima se estiver doendo. Se estiver doendo, bota em cima. Eu botei em cima. E. Mas o que? Ah, isso daqui, gente. Essa escovinha aqui, ó. Apropriada, tá vendo? É uma escovinha apropriada, olha. Nessa partezinha aqui, ó, é pra escovar assim, sabe? Eu não sei explicar pra vocês, gente. Como se fosse um pelinho, essa daqui, ó. E ela é assim. E ela passou outra coisa também. A gente não comprou outra coisa ainda que ela passou, ela é, que é a última coisa, né, que a gente não achou muito importante. Que é tipo um fio dental, sabe? Uma agulha de fio dental. Aí eu vou usar fio dental normal mesmo Pra passar entre o fio de uma, um aparelho e o outro E aqui escova que eu mostrei, gente Eu veio com essa caixinha aqui, ó Tão vendo? Que é com esses negocinhos aqui, ó Tipo um negocinho de pelinho que é pra botar nela pra poder usar Essa foi a minha história de eu colocar no aparelho pela primeira vez Ah, eu não falei o motivo, né? Eu, é, gente, eu botei aparelho... É... Quando eu era pequena, gente, eu queria muito botar... Quando eu era pequena, sabe? É, eu queria muito botar aparelho e óculos. era as coisas que eu muito queria colocar. Isso aí foi passando o um tempo e eu fui parando com essa doideira, né, gente? E hoje em dia eu não queria mais botar aparelho nem óculos. Mas eu, gost... mas eu gostei de ter botado aparelho, sabe, gente? Eu gostei, que ficou... eu achei que ficou bonito. Mas tá doendo muito. Então, né? Gente, eu falei, falei, falei, esqueci de falar o motivo que eu botei uma parede. Já até falei que eu ia falar o motivo, mas eu acabei esquecendo. Então, gente, o motivo é por causa que de baixo já tinha nascido. E ele do nada apareceu aqui e nasceu. Do nada. Então é, eu arranquei nem de baixo pra esse descer, entenderam, gente? É isso, gente. Um beijo. Tchau!